Tá gravando? Okay. 3, 2, 1. E aí, pessoal, mais uma vez aqui no estúdio do CIMI, na Affinity 2016. Eu tô aqui com o cônsul geral da Bélgica no Brasil. Jean, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer ter, ter vocês aqui no nosso estúdio. Eu queria que você falasse pra gente como que estão as relações do Brasil com a Bélgica em termos de, de startups, de investimento em tecnologia, e inovação. É... Com o Brasil temos uh, relações já de ADA há muito tempo e, e temos uh, umas, um, investimentos muy, muito grandes, uh, muito investimentos produtivos em setores ma maiores da, da siderurgia, da química, uh, até uh, um pouco da minera, uh, as firmas de dragagem. temos muita importação. Até os portos da Bélgica, os portos da Bélgica são a porta da entrada da Europa e temos também muita exportação de produtos químicos, de máquinas, etc. para o Brasil. Legal. E, e a importância de, de realizar um evento como esse, de aproximar esses atores internacionais de Minas Gerais, como que vocês saem daqui vendo Minas Gerais após conhecer a Affinity e ver a dimensão desse evento? É... Para nós, Minas Gerais é um dos estados prioritários para a Bélgica no Brasil. Então, é porque com Minas Gerais temos uh, relações culturais de, já há muito tempo, da visita do rei Alberto I um, uh, também as, aspectos culturais com, como a, a indústria cervejaria no Minas Gerais, a indústria do chocolate, uh, a apreciação do chocolate belga no Minas Gerais, uh, uh, os investimentos produtivos e a cultura industrial em geral uh, do Minas Gerais é muito uh, próxima, do tipo de cultura industrial que temos na Bélgica e algum algum acordo em, em em movimento que você possa destacar algum algum acordo alguma parceria que esteja acontecendo que, que seja importante destacar sim a a, a razão da, da nossa visita do do do, do embaixador longe é, é, é, e com, com, com o com consul geral em Rio de Janeiro é a a conclusão, a conclusão desse acordo entre a, a FAPEMIG e a Universidade de Antuérpia. A Universidade de Antuérpia, que já tem um, um, um, um memorando de entendimento também com a Universidade Federal de Minas Gerais. Ah, que ótimo. Então foi um prazer receber vocês aqui no, no estúdio do CIMI. Fiquem ligados para as nossas próximas é, coberturas. Fiquem ligados aí na TV CIMI e no CIMI.org.br. Muito obrigado. Boa tarde. É muito prazer. Até boa tarde. Tá. Obrigado.